Pessoal, vou falar hoje sobre o desenvolvimento. Basicamente é um exercício que trabalha a nossa musculatura do deltoide, ou seja, os ombros. Hoje em dia é muito ampla a funcionalidade disso. Desde o gesto de você pegar uma roupa e pendurar no varal, até, por exemplo, em âmbito desportivo, no alterofilismo, né? A hora é que ele pega o peso e arranca, e joga e transfere lá pra cima. Arremesso do peso, natação, todas as lutas de contato. Por causa da contração de ombro, o exercício equivalente ao desenvolvimento é um pouco difícil de se encontrar quando a gente tem escassez de materiais. Basicamente, se você tiver um pezinho, um elástico ou qualquer coisa a qual você consiga fazer uma tração para cima ou empurrar para cima, você está trabalhando os ombros também.